Dinheiro novo no bolso, o governo detalha hoje como vai ser a liberação de uma parte das contas do FGTS. Luto no Japão, incêndio criminoso, deixa pelo menos 26 mortos em estúdio de animação. Fora de controle, plantas se multiplicam com a poluição e mudam a paisagem de um ponto turístico do Rio de Janeiro. E a rodada que definiu os finalistas da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo estão fora. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia.